Estão vendo? Os desenhos pequenos e uma escrita estranha. Nesta quinta... Para de andar com esse graveto o tempo todo. Olha o que aconteceu quando aqueles caras tentaram tirar o graveto de você. Ele agiu em defesa própria. Estreia mais uma série imperdível. Ele tá vindo atrás de mim. Se você não voltar, ele vai vir atrás de nós dois. Green, nesta quinta, nove da noite. Gostei disso.